Querem a receita do Kugelis, da torta de batata em brasileiro. Então, os lituanos, eles costumam comer muita batata. Agora, o Kugelis, a minha receita é essa. Vocês? <risos> então, tá. então eu uso numa forma de 3 quilos de batata eu uso aos ah, 3 quilos de batata ralada crua 300 gramas de toicinho defumado bem picadinho umas três cebolas grandes bem picadinhas também fritas né tanto o toicinho como a cebola é frita antes de colocar na batata ralada e coloco: se a batata estiver mais seca, eu coloco um copo, um copo e meio de leite fervido. Tempero com uma colher de sal e uma colher de farinha. Então, e a forma é untada com bastante manteiga e farinha de rosca. E normalmente a gente deixa assando por uma hora e meia, mais ou menos. E quando ela começa a descolar da, das, bro, das bordas, é porque já está boa. Tá? Não é super simples e é muito gostosa.